CAPÍTULO 14 IMPORTANTES OBSERVAÇÕES Com o apoio recebido, fui atrás do Valdemar, que, naquele momento, estava fazendo a barba num banheiro fora de sua suíte, preparando-se para receber seus convidados. Saltei sobre ele com tamanha violência que o encontro entre os corpos, na minha dimensão, produziu um sensível choque, fazendo seu corpo, no plano físico, estremecer. Com isso, sua mão deslizou o aparelho de barbear, produzindo um pequeno corte no seu rosto. Continuei-me debatendo sobre ele. Porém, o maldito se recompôs e demonstrou maior fortaleza, neutralizando as minhas agressões. Valdo socorreu-me, dizendo... Não desperdice energias neste momento. Valdemar se colocou vibratoriamente em guarda, e a partir de agora, será mais difícil atingi-lo. Esperemos o momento certo, quando ele se encontrar mais relaxado. Lembre-se de que a inconstância de pensamentos é a nossa aliada. Vejamos como você se sai com a Laura. Eu me sentia como um animal enfurecido, soltando fogo pelas ventas. Ofegante de raiva, fui em direção ao quarto do casal e agi da mesma forma com Laura, querendo espancá-la. Contudo, para o meu desespero, minha ação não surtiu grandes efeitos. Desta forma, procurei acalmar-me até porque já estava próxima da exaustão. Olhei interrogativamente para o nosso líder, que tinha ficado um pouco mais atrás me observando. Ele, com calma, assemelhando-se ao mestre diante do aluno, repleto de um orgulho um tanto ridículo, falou. O que ocorre neste instante, Mara, Diz respeito à neutralização das tuas ações através dos analgésicos fortíssimos que a Laura faz uso. Enquanto os efeitos perdurarem, estaremos limitados, porque as drogas utilizadas também agem sobre o perispírito. Como tudo o que produzimos está relacionado à nossa dimensão, nossas investidas serão momentaneamente anuladas. Todavia, isso também nos favorece, uma vez que o organismo, adaptando-se às dosagens utilizadas com regularidade, sentirá que é necessário aumentá-las, para que o desconforto dos teus ataques seja minimizado, favorecendo as nossas ações. Isso fará com que a baixa imunidade somática da moça. Como você pode constatar, nosso trabalho exige frieza e uma dose de paciência acentuada para alcançarmos resultados satisfatórios, conforme já te orientei anteriormente. Não precisamos nos precipitar, porque a noite ainda promete muitas emoções. Aguardemos. Eu tinha de me esforçar para me controlar, porque, depois de tanto tempo... Estar debaixo do mesmo teto dos dois traidores exigia uma determinação férrea da minha parte. De fato, Valdo tinha razão, e eu precisava me valer da sua experiência. Distraí-me um pouco com o retorno dos meus dois colegas, que carregavam o pobre e infeliz Zezinho. Ao chegarem, lançaram-no a um canto da sala de jantar onde estávamos checando as duas serviçais que se preparavam para a recepção dos ditos clientes do Valdemar. Particularmente, minha ansiedade me incomodava, porque os minutos davam-me a impressão de se transformarem em horas e as horas em anos. Finalmente, por volta das oito e meia da noite, Chegou um casal que me surpreendeu pelo brilho apresentado em sua aura, refletindo uma cor rosa prateada e exalando também um suave perfume de flores silvestres. Novamente busquei socorrer-me nos conhecimentos do líder, o qual, em seu ar profissional, explicou para nós. Com esses dois que acabam de chegar, não teremos qualquer influência sobre o nosso alvo, caso as energias das visitas sejam mantidas neste grau, com o plano mental mais elevado, conforme podemos notar pelo brilho e pela cor das suas auras. Nossas sugestões serão rapidamente rechaçadas. Peregrino, querendo saber mais, perguntou. — E por que isso ocorre? Recordando algumas instruções que recebi, e pelas minhas observações em campo, essas pessoas procuram se valer de pensamentos e atitudes bondosas para com os seus semelhantes. Toninho, que demonstrava maior ignorância com o que se passava, emendou em tom de pilhéria. — São os carolas religiosos metidos a santos que vivem e clausurados nas igrejas — não costumo usufruir a vida, achando que irão todos para o céu. Valdo não perdeu a oportunidade de reforçar o ponto e endossou. Esse meu garoto vai longe. Logo, tínhamos a nossa atenção voltada para a recepção, em que os dois miseráveis traidores se desdobravam em gentilezas, oferecendo vinhos e outras bebidas finas aos convidados. No entanto, o casal recém-chegado aceitou apenas água para desencanto do anfitrião, que esperava causar maior impacto aos convidados. Outro instante que me despertou o profundo interesse foi quando serviram o jantar. Os fluidos escuros e venenosos inoculados por Waldo, os quais impregnavam os alimentos, eram assimilados somente pela dupla bandida, ao passo que o casal visitante anulava-os integralmente nas porções que lhe eram oferecidas. Achei melhor não ficar questionando o porquê daquela ocorrência. Porém, observei que, mentalmente, ambos faziam uma prece de gratidão a Deus pelo alimento que estavam recebendo. Naqueles instantes, uma luz que provinha do alto Despejava sobre o casal claridades que se fundiam as suas auras, envolvendo tudo o que era consumido. Todavia, para minha satisfação, os meus alvos, entre as taças de vinho apreciadas, sorviam todas as energias anteriormente depositadas pelo nosso líder naquela refeição. Ele... Percebendo que eu estava atenta, aproximou-se, dizendo: Isso é só o começo, Mara. Conforme lhe informei, ainda teremos pela frente fortes emoções. Ou melhor, os teus desafetos é que irão experimentá-las. <risos> se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.